Poema sem vida Tristônio Assim nasceu Sem cor, em ritmo ou harmonia Até a coroa A vela e a aroma perdeu mata-se o corpo e a alma o espírito até a própria vida a planta e até mesmo a mata a machadada se precisa é morta mata-se tudo do sonho à esperança do deputado a segurança. Matam-se até o verso por germinar do peito e punho do poeta Mora, Proença, do presidente general, do estratego político poeta, passando pelo deputado da nação. Mata-se tudo. Enterra-se no fel da terra e tudo é escortejado com a mais suja nojenta e sangrenta katana da morte mas nunca nunca nunca há onde matar a devoção que temos ao nosso solo pátrio a vontade a crença na nossa cultura, porque vincaremos na tela, nos palcos e nos cantos. Emílio Tavares Lima